The Machine é uma fase notável, sem dúvida alguma, porque é pra aqui que acabaram indo os gráficos de Cyber City, a fase cancelada de Sonic 2? Bom, pelo menos alguns dos gráficos. Eu não vou dizer todos porque eu não sei exatamente quantas informações a gente tem sobre isso, mas... Enfim, na segunda metade do jogo é que fica óbvio o quão absurdo... Oh, quão é o quão absurda a dificuldade do jogo pode ficar, porque... A dificuldade. Yes! Incrível! A dificuldade do jogo certamente aumenta de uma maneira um pouquinho insana Que tipo, olha, potencialmente pode-se gastar 20 minutos só nessa bendita fase e... Eu reitero o quão importante é utilizar safe states se você quiser uh, se divertir nesse jogo e não querer sofrer aqui. A propósito, tudo aqui tá funcionando extraordinariamente bem, como vocês podem perceber. Eu tô tentando entrar. E yeah! Oh, não! O jogo até disse ali que isso foi ruim e. Olha, honestamente, eu me pergunto se uh, retirar o lag atrapalha a trajetória aqui. Não, isso é tudo que eu não queria que acontecesse. Uh, se isso atrapalha a trajetória uh, dos nossos arremessos aqui. E yeah, é, eu parei a plataforma. O jogo comemorou isso, sem dúvida alguma, mas isso acabou não sendo Algo bom pra mim, então... Bom, não tem... Então, a propósito, essa, essa música aqui uh, certamente não tem muita graça. E ok, yeah, não, eu não estou interessado em ir pra lá, eu não estou interessado em ir pra lá. eu certamente... Oh, oh yeah! Será que isso aqui vai ser, tipo, o episódio onde a gente vai gastar 20 minutos só nessa fase? É possível! É definitivamente possível. Tipo, vocês podem reparar que eu tô utilizando a Save States de uma maneira bem mais agressiva do que antes e eu não tô indo pra nenhum lugar, apesar disso tudo. Mas é ok, nós chegamos aqui na prisão de animais e... Ok, cai no centro. Tudo bem, é aceitável, cair ali, absolutamente não é, no entanto. Ah, e é, tem uma esmeralda aqui que, se eu não me engano, você consegue depois de liberar uh, diversos animais. Ok, tudo, tudo bem, encontramos uma das esmeraldas aqui, fantástico. Se eu não me engano, tem cinco esmeraldas aqui, o okay. que... É uma quantidade bem grande. Eu não me lembro com absoluta certeza uh, como... Me dá com isso aqui. Ah, yeah, não. Eu acho que tem algo aqui que tá realmente diferente. Tudo é Ok, tudo, tudo bem. Eu vou pegar o som Eu tinha esquecido completamente disso. Que o jogo permite... Oh, ok. aquele. Ele é o loop dos enganos Obrigado, jogo, por ter Me instruído sobre isso Ok, encontra a esmeralda Escondida, certamente eu irei. Eu genuinamente Tinha me esquecido Que existia a possibilidade uh, De você Agarrar aquilo enfim, eu tô vendo Uma esmeralda aqui, eu só tenho que Me arremessar Oh, peraí Eu não tenho que somente me arremessar ali Eu acho que eu tenho que Yeah! Ok, bem no alvo como o jogo de série da hora. Aquilo, aquilo foi absolutamente incrível. Sem dúvida alguma ideal. Quer saber? Isso foi sem dúvida alguma ideal sem sarcasmo. Legal conseguir alguma coisa sem sarcasmo aqui. Ok, yeah, eu tava tentando agarrar o Sonic ali pra subir. Não deu certo. Tudo bem, tanto faz. Uh, se eu continuar por aqui... Ok, tem um escorrega super legal ali, como vocês puderam perceber. Mas a gente não consegue muito além disso. Especialmente se a gente se arremessar aqui ao invés de tentar... Oh, beleza, beleza, fantástico. A gente só precisa subir aqui e a gente ganha oportunidades para pegar esmeraldas. Espera aí, se eu me jogar aqui sim, esmeralda adquirida... Fantástico, era tudo que eu queria, isso não é verdade, tem mais a esmeralda que eu tenho que encontrar por aqui Aí depois eu tenho que, tipo, uh, dar um jeito de pegar... Tem alguma outra esmeralda além de... Yes, ok, beleza, liberei, liberei a esmeralda, tá tudo fantástico, eu não preciso mais ficar ficando fora de controle pelo lugar inteiro Ah, uh, onde está a próxima esmeralda? Eu sinceramente não sei, e isto é um problema é, E yeah, Eu acho que isso aqui é mais um daqueles casos onde uh, existe uma certa falta de simetria aqui, mas tudo bem Eu acho que se eu me jogar aqui pra esquerda eu ganho algo com isso Mas eu não posso fazer uma afirmação completa aqui porque eu simplesmente não me lembro Ahn... Uh, peraí, foram três ou quatro esmeraldas que eu coletei Agora nesse ponto, eu não me lembro Ok, se eu me arremessar aqui Eu... Peraí Bem na ponta Bem na ponta Bem na ponta Ok, isso não vai pra lugar nenhum Como o jogo deixou bem claro Mas o que acontece é eu for pra cá uh, Bom, posso subir aqui em cima, sem dúvida alguma Eu quero... Ahn... Uh, Oh! Tinha uma esmeralda aqui? Eu tô genuinamente chocado que eu... É, yeah, ok. Ainda bem que eu tentei, senão eu ia ficar meio que preso e tonto por um monte de tempo. Mas, é, percebam o tempo que isso demorou com o uso liberal de Save states. E agora compara como isso aqui iria funcionar se não tivesse sido feito dessa maneira. Tipo... Eu acho que ia ter múltiplas sessões com Game Over e etc. Ia ser tipo um genuíno desafio bizarro. Tipo, sabe os desafios bizarros que o povo costuma fazer em Dark Souls? Que é extremamente difícil e etc. E yeah, aí ia ser esse tipo de coisa, mas é do tipo de desafio que existe a possibilidade de ter erros de rota e você permanentemente é alguma coisa, porque, peraí, se eu me jogar pra cá... Ahá! Isso era exatamente o ideal. Ok, esse chefe aqui, se eu não me engano, você simplesmente se arremessa ali no centro e você acaba ganhando. Não! Na verdade, você fica clicando aqui de um lado até destruir o tubo. Uh, a propósito... Yeah, isso aqui é basicamente um robotizador aqui. Tipo... Hum, o que está acontecendo aqui que os animais estão sendo transformados em robôs ou estão sendo colocados dentro de robôs? O que parece aqui é que eles estão sendo transformados e não... Outra coisa, mas... Oh, o que está que acontecendo com a música? De fato, o que está acontecendo com a música? Parecia que, tipo, um o efeito, um efeito sonoro, um dos instrumentos ali estava diferente do que costumava ser. Será que isso é consequência do save states ou do overclock? Ou a música de chefe é um pouco diferente aqui? Eu não sei, mas é, você simplesmente joga aqui então o chefe se destrói. Isso é muito mais fácil do que o segundo chefe, considerando tudo o que aconteceu por aqui, mas... Ok, se eu não me engano, no terceiro e último ônibus... Ônibus? Por que eu quase disse ônibus? Bônus! Isso, de todas as maneiras de errar, isso é certamente uma das mais bizarras, mas, enfim... O scratch está aqui. O grounder está meio ausente, mas... Ah yeah, não, os efeitos sonoros estão esquisitos. Eu não imaginei que, tipo, alterações sonoras pudessem ser uh, consequência uh, do overclock ou de carregar safe states, mas. É, yeah, definitivamente está tendo uma consequência aqui, o que é inesperado, mas. Tudo bem. Será que eu vou conseguir destruir, destruir todos os crates? liberar ali. Ah, quer saber? Eu acho que vai ter pelo menos uma animação nova interessante para se ver ali. Eu tô interessado em ver tal animação nova interessante. Uou! Bola ali! Realmente não sabia o que fazer mais? Yeah, honestamente, a simulação feita aqui para como a bola funciona é bem impressionante. Tipo, eu acho que podia ser feito um genuíno jogo de pinball para Mega Drive utilizando somente as físicas uh, de lá, mas é. Yeah, após eu ter destruído a máquina, o vulcão inteiro meu que desaba e o Eggman foge. Uh, com a máquina aqui, com um, uma nave ali, mas como vocês vão perceber aqui na mesa de pinball, não é exatamente tanto que parece, mas enfim, isso aqui, essa fase, isso é sofrimento, que só realmente uh, quem jogou isso consegue realmente compreender, a propósito, coisas estão... Ok. Completamente não tive a, a, a possibilidade de reagir ali, mas tudo bem. O importante é... Basicamente, eu nem sei o que é importante aqui. Tem... Eu, eu sei que tem... Oh, ali eu simplesmente, instintivamente, carreguei o safe state. Oh, então é assim que você se arremessa de um lado para o outro. Ok, eu sei como pegar aquela esmeralda ali. Isso é bom. Uh, sabe o que seria realmente bom de verdade? Não me atingir ali. Aquilo, para falar a verdade, é bem ruim. A propósito, não é garantia que essas rochas que estamos salvando vão estar sempre ali. E isso é bom bom se ter em mente. Eu só, eu só... Eu só quero apertar e yeah! esses... destruir esses blocos para então eu ter uma chance de pegar as esmeraldas. E como vocês podem perceber, é mais difícil do que parece. É yeah, belo look! Um, e dá pra eu subir ali em cima? Porque eu iria querer subir ali em cima e destruir aquele robô vespa ali? Bom, eu iria querer destruir aquele robô vespa porque, tipo, uh, é, é o que Sonic costuma fazer, destruir robôs. É meio que a tarefa mais natural, mas tudo bem. Não, os alvos foram resetados. Então vamos. Um, sair. Meu, eu, eu não estou progredindo de maneira alguma. Eu estou simplesmente sendo quicado constantemente de um lado para o outro em diversos meses. Ok, finalmente. Progresso aconteceu ali. Progresso aconteceu e eu consegui liberar a esmeralda. Ótimo, agora eu só tenho que jogar esta esfera viva fora de controle, ali pro centro, coisa que... Oh, vocês viram? Tipo, joguei o Sonic pro alvo e não deu certo. E agora eu dei um jeito de subir ali no, no alto e eu não sei e... por quê. Oh, ok, maravilha. Ah, e com isso eu faço um spin dash aqui, então consigo uma das esmeraldas. Legal? Realmente super fantástico. Ah, uh, Sonic, para, para de deslizar. Sonic... Sonic, pare de escorregar. Pare de escorregar. Pare, pare, pare nesse instante. Pare agora. Oh, meu Deus. Oh, não. Oh. Oh, ufa. Eu pensei que eu ia ficar preso naquilo para sempre até desligar o overclock ou algo daquela natureza. Aquilo. Aquilo quase teve consequências de uma vida completa. Um, mas. Ok, yeah. Isso certamente foi me um... ver. Quer saber? E yeah, vamos, vamos arremessar por aqui. Tem, tem esmeraldas por aqui. Se eu não me engano, são sete esmeraldas no total. O que é bem absurdo. Tão absurdo, de fato, que possivelmente não é essa quantidade de esmeraldas. Mas, oh, oh, oh vocês perceberam aquela esmeralda ali? Yeah! Ok. Progresso feito, sem dúvida alguma, mas... Yeah, não! Uma coisa que deve ser mencionada aqui sobre a criação sonora aqui... Na verdade, a música da primeira mesa é ótima. A música da segunda mesa é ótima. Terceira e quarta... Realmente não é nada de especial, o que... é yeah, meio que, tipo... A inspiração parou ali, mas... Yeah, novamente, observem... Tudo que está acontecendo aqui. E agora, imaginem. Ter que refazer o jogo inteiro. Para chegar aqui e levar um game over. E refazer o jogo inteiro. E voltar para aqui e levar o game over. E refazer o jogo inteiro. Voltar aqui. Game over. Olha, tipo. Eu estou falando isso por. parcial experiência. A propósito, eu gosto do fato de ter, tipo uma pequena sessão de platforming aqui, uh, e é assim que você chega no chefe, caso você esteja confuso sobre isso não sei porque você estaria... não, entre aí... não sei porque você estaria confuso sobre isso, não, não isso, isso é absolutamente é o que eu não quero vamos qual é, dá pra, dá pra eu cair aqui, uh, vai dizer alguma coisa? uma coisa certamente cheia de propósito mas isso foi. Ok. Ah, tem uma esmeralda ali na esquerda. E, não, acho que isso aqui são cinco no total também. Mas é, eu só tenho que detonar o Robovese. Oh, isso aqui é uma mesa mais simpática em termos de você conseguir o seu objetivo. Você não alguma. Tipo, se lançar na ponta da aleta ali é bem mais fácil do que fazer qualquer outra coisa. Deixa eu... E arremessar em direção ao objetivo, porque tipo, o objetivo está ali, Só, ok, em direção ao objetivo, isso não é o objetivo, ou talvez aqui, não, não, uh, certamente não, e yeah. é, dá um monte de pontos, vocês perceberam uma coisa? Tipo, você precisa conseguir uma pontuação insana para conseguir vidas extras. Uma pontuação muito, muito maior do que realmente deveria ser. Um, eu acho que não é exatamente ideal eu seguir por esse caminho, então... Ou também certamente não é ideal você cair direto e morrer ali. Isso merece ser dito certamente. Um, socorro, eu estou preso em um loop constante de ir de maneiras erradas em lugares errados. Ok, quer saber? Estão jogando so Sonic é tipo natural ficar preso em loops. Tipo, Spin Dash foi criado justamente para evitar que você fique preso em loops, mas, mesmo assim, isso pode acontecer. Ok, quieto. Só a se para... Ok, eu vou... Yeah, ele primeiro. Ok. Isso não é bom o suficiente. Isso não é bom o suficiente. Isso é bom o suficiente. Ok? E isso são todas as esmeraldas coletadas. Ok, fantástico. Fantástico, mas, tipo, se, se vocês olharem para a quantidade de tempo que passou no vídeo. Uh, yeah, isso foi uma quantidade bem grande. Mas, é, pelo menos uma coisa eu devo dizer. Estou grato do fato desse jogo ser tão curto. Simplesmente pelo fato de, de que, tipo... Existe a possibilidade de você conseguir comentar algo de muito interessante sobre pinball por muito tempo. Eu acredito que não. Eu realmente duvido que existe a possibilidade de, sei lá, ter um youtuber ou streamer de pinball effects que fica. ok, que fica constantemente fazendo vídeos de pinball por centenas de horas e etc. Igual aqueles absolutos lunáticos que ficam fazendo vídeos de Mind of Isaac e, honestamente, eu não sei como esses ser hum seres humanos toleram esse estado de viver, mas tudo bem. Ok. Yeah, a, a música tá diferente. Qual é a da música? Ok, o yeah, primeiro tenho que atingir uh, o Eggman ali no centro para uh, desligar as mãos robôs ali que existem. Ops, foi ruim. Uh, desligar as mãos robôs que existem por ali. Coisa que realmente é muito mais fácil em câmera lenta. Se isso aqui estivesse lagando, eu não teria tanta diferença. Mas é, como vocês podem perceber ali... Uh, você pode ser lançado para fora do chefe se você não tiver cuidado. E isso é problemático. Ok, atingi duas vezes... Agora eu acredito que o ideal é me arremessar aqui. Não, não é. Agora vamos acertar isso aqui uma terceira vez. Então agora eu tenho chance de atingir o Eggman ali no cockpit, coisa que eu meio que fracassei completamente fazer ali. Oh. Eu estou fracassando demais em acessar o Ups. Eu acho que o jogo tá rodando bem demais. A ponto que, tipo, eu acho que não é possível atingir ele ali. <risos> uh, ups. Eu. Não tem muito tempo. Oh, não sabia que, tipo, era temporário isso. Ok. Quer saber? Deixa eu dar uma demonstrada. Para quem não sabe da situação aqui em velocidade normal. Oh, olha para o absoluto estado desse jogo. E eu não estou conseguindo atingir ele mesmo assim. Um, ok, dessa vez eu consegui. Eu não sei o que eu fiz diferente ali, mas é, eu certamente atingi ele no cockpit. É isso, meio que... Faz o título ser uma mentira, porque isso absolutamente uh, está com lag no final. Mas. Uh, ya, yeah, deu. Ok, quer saber? Deixa eu jogar a velocidade para insanidade aqui rapidão. E ver se eu consigo fazer isso operar de uma maneira melhor. Opera oh, aí. Tenho aqui. que... É... Yeah. clique. O que esse air click significa? Significa que tem mãos robôs retornando novamente. Ok? Isso significa... Espera o quê? Eu discordo completamente. Espera aí. Quer saber? Não espere. Simplesmente aperte o botão que é melhor. Olha qual é. Aperte o botão. Aperte o botão. Aperte o botão. Meu, eu estou com safe states e estou genuinamente sofrendo aqui. Uh. <risos> Imagina se eu não estivesse. Imagina isso. Ah, basicamente. Meio que não é completamente necessário, tipo, certamente teve pessoas que, ou não, ou oh, que fizeram isso, tipo, o jogo sem lag, e deu razoavelmente certo, mas... Ah, eu, eu, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer pra essas pessoas e a possibilidade de tais pessoas existirem. Ok, só... So Aperta o botão. Aperta o bendito do botão. Tipo, esse jogo já, esse vídeo já é longo o suficiente, isso aqui é Sonic Spinball, não tem muito conteúdo nesse jogo, todo mundo sabe disso. Ok, pontos de exclamação. Seria bem legal se desse pra entender exatamente o que esses pontos de exclamação significam, porque isso é realmente algo misterioso. Uh, ok, não, qual é? Não, não. Quase? Não? Yes! Bom, eu digo... Oh, droga. Oh, yeah. yeah ali eu bati ali onde eu não deveria. Eu acho que... Yeah, ok. Não. Mas... Só... Mas eu apertei botões ali que deveriam fazer... Não, o Sonic simplesmente vai ali de uma maneira completa... Oh, pera aí! Eu atingi ele uma vez! Eu atingi ele uma vez ali. Eu não sei o que eu fiz pra... Sete? Pera aí, quantas vezes você tem que atingir ele ali? Eu vi aquilo corretamente. Quantos. Quantos loops são necessários? Tipo, loops. Oi, oh, eu consigo. Ah, eu atingi ele e carreguei os saves. Não! Droga. Ok. Ok. Estou de volta na nave dele. Mas, enfim, yeah, ele. Não tem muito tempo. Oh, saco. Quantos loops vão ser necessários aqui no fim das contas? tem? Ah! Dá. Isso. Isso é CBT. Ok, atingi ele mais uma vez. Agora ele quer que eu cheire as unhas dele. Por favor. Não. Ah, oh, qual é? Não? Absolutamente não me jete aqui. Proposto, yeah! Ah, não, não é legal a possibilidade do chefe simplesmente te ejetar pro início. Realmente, algo fantástico. Essa luta é excruciante. Uau! Quer saber, eu tava pensando, ah, eu acho que isso aqui dava para terminar num único episódio. Esse jogo é curto, mas. Uff! Mesmo. Nesse estado atual das coisas, com save states, etc, isso aqui é bastante excruciante. Isso não pode ser negado. er click Yeah, não. Isso não é ideal. Ok, simplesmente aper aperta o botão. Aperta o botão, por favor, somente aperta o botão. Eggman, por que você colocou um botão justamente na sua nave ali? Enfim, o que eu queria dizer sobre a nave é que, tipo, a cutscene mostrava ele uh, fugindo e etc. Só que ele não fugiu, como vocês podem perceber. Uh, essa aqui é, tipo, esse é o foguete mais lento da história. Ou ele simplesmente não tinha combustível suficiente para uh, alcançar a velocidade de escape. O que... ok. Ok. Qual é? Socorro! Yes! Ok! Peraí. Yeah, quer saber? As mensagens não têm uh, relação direta. Oh, peraí! Oh. Oh, qual é? Simplesmente. Yeah. Desabro. Aquilo foi. Se eu estivesse tentando fazer ataques tão. Ok. Ok, deixa. deixa eu ser uma pessoa sã e razoável e é, vamos utilizar isso em câmera lenta que é a intenção tipo eu acho que dá para você inclusive atingir ele múltiplas vezes de cada cada ciclo eu não sei o que realmente te influencia a ponto de você atingir ele e algumas outras vezes não atingir ele Uh, é difícil se entender e parece bastante aleatório. Tipo, ali eu passei direto. Ei, hey, eu ganhei uma bola extra. Uh, quantos pontos são necessários para conseguir uma bola extra? Eu não sei mais. Ou oh, será que eu... Ok, não consegui atirar ele uma segunda vez ali, mas tudo bem. Uh, ah, yeah, observem a diferença que faz. Ok, vamos... Deixar a cutscene final em velocidade normal, mas é, o, o sprite do Eggman gigante aí na nave é um bom sprite. E agora o jogo calcula toda a quantidade insana de pontos que você consegue. E, pois é, é somente isso o jogo. Bom, tem essa cutscene aqui. O sprite do Eggman é tão esquisito aqui. Completa... Completamente bizarro. Mas enfim, continuo adorando o efeito sonoro uh, do Eggman gritando aqui. É, é um tremendo de um efeito sonoro que você só realmente conseguiria fazer num Mega Drive a propósito. ah justo dizer isso. Tipo, sistema Sega 16. Oh, yeah. Tipo, não tem nem créditos nem nada. Ou você... oh, oh, não, tem créditos sim. Só que eles são esta maravilhosa Música, simplesmente ouça e admire com seus ouvidos, se você puder, se você aguentar. Me pergunto se, tipo, essa música já existia na versão antes de substituição não, mas... E a segunda metade da música, tipo, é genuinamente boa, ou que é algo... Uh, notável eu acho que a maioria do povo não chega a escutar isso mas olha uma coisa que eu tenho que dizer aqui é eu genuinamente adoro esse instrumento horrível ele é perfeito isso é a guitarra mais Mega Drive que poderia existir na história mas é isso que vai é simplesmente ou oh! um jogo que não simplesmente fica congelado uh, numa tela preta com nada nela Igual muitos outros, o jogo genuinamente reseta, incrível!